Olá pessoal, hoje eu vou convidar você, estou aqui na Humana Educação, da estou seguindo da Humana Educação, é pra... que é, quem é um cristão, que acredita na Palavra de Deus, né? eu acredito que existe um Deus cuidando de nós e que curte a Bíblia. Que na quarta-feira, no dia 6, eu vou fazer uma aula ao vivo sobre a memorização da Bíblia, estudo, concentração e macetes, dicas para você memorizar a Bíblia para não ter que ficar consultando, bilhetinhos aí nos bolsos e você está convidado para essa aula. Como é que faz para se inscrever? Inscreve já que é um grupo VIP, só quem estiver na lista é que vai poder participar, tá bom? Então, me acompanha aí. Um abraço.